Você já levou um bolo de alguém? Foi deixado pra trás? Foi enganado? Iludido? Levou um gelo de alguém? Hoje, aqui no Globo Repórter. Tudo bem com vocês? Não, comigo não tá tudo bem porque eu acabei de esperar a Carol e a Carol não veio. Como assim? Acabou de esperar a Carol? A Carol eu tava esperando a Carol, Carol liga grava aqui. Esse, esse vídeo aqui eu gravei com ela, tá lembrado? Não assistiu? Assiste. Tava esperando ela e o que aconteceu? Eu levei um bolo, levei no cu. Haja <risos> cu, né? Haja cu pra eu tô matando. Aí o que eu falei? Foda-se, se a Carol não veio eu vou gravar igual. E aí, que tema, Roger? Porque o tema que eu tinha, que eu ia fazer hoje não dá pra gravar sozinho. Então, o que, que eu falei? Vou gravar um vídeo sobre bolo. Porque eu sou expert nesse assunto E quem nunca levou um bolo? Querido, você vai levar, pode ter certeza Não, não é praga minha não Você vai levar sim, pode ter certeza A vida é uma filha da puta E não é justo ela ser só comigo uma filha da puta, tá? Tem que ser com os outros também Tomar um bolo nunca é agradável Tomar um bolo é sempre chato Porque você está cheio de expectativa pra fazer certa coisa E a pessoa vacila e você toma no tomando cu Yeah, bitch Entre levar um bolo Tem duas situações prováveis pra mim uma, é quando você pede um favor pra uma pessoa e a pessoa ela não pode realmente vir te ajudar Ela não pode realmente vir te ajudar e ela liga e ela fala Olha, eu não vou poder te ajudar por tal e tal motivo que sim, é verdade, eu não tô mentindo, não tô mentindo Não é pra ficar coçando a peredeca em casa Só que geralmente esses, esses, esses avisos acontecem quando já tá meio que em cima da hora, né? E aí você não tem mais o que fazer, você já tá lá tipo, ai filha da puta, acabou com a minha vida ah, não, tinha, não tinha outro momento pra você, pra acontecer esse problema na sua casa, né? Ok, mas isso é aceitável, porque tem uma justificativa Agora tem um tipo de bolo que é irritante, que é aquele tipo que a pessoa fica, já tô indo, já tô indo, já tô indo, já saí de casa mas a pessoa... Por que eu tô fazendo legal aqui? Mas a pessoa nem saiu de casa, ela tá de pijama e ela tá com a mão dentro da perereca fazendo assim. Aí nessas horas você começa a levantar uma hipótese. Uma não, várias. Será que essa pessoa tá me dando bolo porque ela não gosta mais de mim? Será que essa pessoa tá me dando bolo porque ela tá com preguiça? Ou porque, sei lá, ela prefere fazer outra coisa ao invés de sair comigo? Será que essa pessoa não acha legal ficar perto de mim? Será? Será? Será? Será? Será? Será? Será? E às vezes a pessoa simplesmente acha outra coisa pra fazer... Como eu já citei o exemplo aqui, né? Aí você começa a lembrar Ah, mas essa pessoa já precisou da minha ajuda, né? Ah, mas essa pessoa vai precisar da minha ajuda E aí você começa com aquela vingança mental Do tipo Ah, mas essa pessoa vai precisar da minha ajuda Fica florescendo pensamentos maliciosos sobre essa pessoa E a pessoa às vezes realmente não... Sei lá, não tá legal, não quer sair contigo Mas ela não teve coragem de falar isso pra você Isso é muito chato A vaca é chato, é horrível É horrível, é uma merda Não tem coisa pior do que você ficar coçando o saco Porque a outra pessoa tava querendo coçar o saco E aí, um dia essa pessoa vai chegar E vai pedir um favor pra você E aí você vai lá e vai realizar Esse favor com muito prazer Ou não, ou você vai olhar na cara dela e vai dizer assim Você não me ajudou aquela vez Agora eu não vou te ajudar Oh, oh. Vai pra casa agora e coça perereca. Vai pra casa agora. O que? Você, você precisa muito da minha ajuda e ninguém pode fazer isso que eu posso fazer? Olha, querida. Problema seu. Ou você ou vai ter outra alternativa: você vai ser uma pessoa muito boa, muito boa mesmo, e você vai dizer. Nossa, claro, lembra daquela vez que você não pôde, que você me deu um bolo? Não, mas essa vez eu vou lá porque eu sou diferente de você e eu vou te ajudar. Mas enfim, tudo isso é um saco. Ter que depender de outra pessoa pra qualquer outra coisa que seja é um inferno. Porque a pessoa sempre vai ficar na mente dela aquela coisa de: essa pessoa me deve um favor, essa pessoa vai ter que pagar. E ainda dá aquela risadinha de Paula Brat no final mentalmente é claro né porque rir na cara da pessoa é feio haha <risos> mas da bolo também é feio então <risos> NÃO SEJA TROUXA a moral desse vídeo é se você vai fazer um favor pra pessoa, se você vai ajudar a pessoa se você vai sair com a pessoa que seja de coração cara então de coração se inscreva no meu canal me siga nas redes sociais e deixe um gostei aqui no vídeo e comenta também suas experiências com seus, seus bolos. Obrigado por assistirem o vídeo até o final e beijões. Olha só quem foi a filha da puta que chegou aqui agora. Sim, <risos> o, o vídeo inteiro falando dela e aí agora essa filha da puta até chega aqui agora. vem. veio, vem. Quando eu terminei de gravar outro vídeo falando mal de ti. Beijo. Ainda bem que amigo. <risos> Diz tchau.